Viva amigas, aqui está, corrigi este que foi o primeiro. Agora está corrigido, está muito interessante, muito bonito mesmo. Ao lado do segundo que eu fiz, é interessante como as diferenças desta, desta rodinha daqui do centro, depois influencia no comprimento e na disposição, no aspecto do entrançado. Está arrematadinho matado, portanto vem dali e vem para aqui vem daqui e vem para aqui vou já sei de onde é que vem muito interessante tem uma certa solidez, apesar disto ser móvel, porque é móvel mas vê-se que é sólido né? vê-se que está sólido estas partes são móveis mas é sólido, é engraçado que é um trabalho sólido, muito bonito espero que gostem, espero que façam eu invento estas coisas para as amigas está sem direitos autorais